No vídeo de hoje, duas dicas importantíssimas para os seus braços. Então pega um pezinho aí que nós iremos utilizar. Mas antes tem que ter a liberação do seu médico e o mais importante, não adianta pensar em só fazer exercício e não ter um aporte da alimentação. Cardápio ganho de massa magra, tá aí embaixo, na descrição desse vídeo, só R$ reais Gente, muitas pessoas já conseguiram atingir seus objetivos através das dicas e do cardápio. Seja mais uma, acredita no professor que você vai ganhar muitos benefícios. Vamos lá? A primeira dica: eu vou utilizar o pezinho. Ah, professor, esse pezinho é de quanto? Esse pezinho aqui ele tem aproximadamente aí 10, 11 quilos, mas você tem que pegar o peso que você consiga fazer, correto? Você tem que fazer o peso que você consiga. Você vai virar as palmas das mãos voltadas para frente, dessa forma, ó. Palmas das mãos voltadas para frente. Vai projetar o teu peitoral à frente, contrair seu abdômen, dá uma relaxada nas pernas e vai fazer só esse movimento aqui, ó flexão e extensão, mas observa o seguinte, quando eu faço esse movimento, em nenhum momento eu faço um pêndulo, eu não faço esse movimento de pêndulo. Travo o cotovelo ao lado do meu corpo e faço só o um movimento. Sobe, desce devagar, estica o braço todinho. Esticou, sobe, estica o braço todinho. Mais uma vez, Vamos lá, presta atenção, ó. peitoral sempre à frente, sobe, espreme, estica o braço todinho. Essa foi a primeira dica para você trabalhar a musculatura aqui dos seus braços. Mas vamos lá, tem uma outra dica para quem não tem peso, não tem garrafa pet, cheia d'água de areia, não tem nada em casa. Dá para trabalhar? Também dá. Como? Presta atenção. Você vai abrir a perna um pouco mais... Largo do que a largura dos seus ombros. Pronto. Abriu a perna mais larga que a largura do ombro. Agora, você vai ficar com posicionamento, ambos os cotovelos voltados para frente. Dessa forma, você vai esticar o braço e voltar. Estica e volta, estica e volta, estica e volta, estica e volta. Fazendo esse movimento durante pelo menos 30 segundos. Então, você vai ficar durante 30 segundos fazendo esse movimento. Deixa eu ficar aqui assim, de lado para você visualizar. Vamos lá, fez 30 segundos esse movimento, aí agora você vai fazer 30 segundos para cima. Como? Ó, Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Fazendo tanto para frente, como para cima, 30, 30, 20, 20 segundos, tá bom? Tem que marcar sempre isso. E quem tiver o pezinho, também pode fazer o outro exercício para peso. Essas duas dicas irão funcionar no seu dia a dia aí de treinamento em casa, com total segurança para iniciantes e intermediários. Lembre-se, lá embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para você adquirir o cardápio ganho de massa magra. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.